Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o curso básico de identificação de nuvens. Esse curso é um curso oferecido pelo professor Luiz Carlos Torelli na EMA, em São Paulo, no, na Escola Municipal de Astrofísica, ali no Planetário do Ibirapuera. Esse curso, o professor Torelli, ele dá já alguns anos na EMA, Umas três, quatro vezes por ano, e ele fala sobre as dez principais nuvens que nós temos. Né? São, existem muitos tipos de nuvens, muitos formatos de nuvens, etc., mas é, de importância climática, de importância uh, de chuva, de importância de previsão do tempo, de formação. É, dá para se resumir em 10 tipos então ele fala sobre cada uma desses 10 tipos de nuvem a origem delas a altitude de formação da sua base a altitude de formação né, do seu topo o formato que cada uma se apresenta é, como que cada nuvem nasce a, se origina, se forma como que é a evolução das nuvens e como que, ela, que, que, como que elas se dissipam né como que elas se transformam em em outras nuvens uh, e como que algumas causam a precipitação e fala algumas particularidades, curiosidades sobre seus formatos, características, cores, né, espessuras, densidade temperatura, altitude, pressão, comportamento, então é um curso aonde ele dá lá na EMA por mais ou menos quatro horas, é muito, é super ilustrativos né, com imagens que ele mesmo faz é, nesse curso ele, você sai de ir lá entendendo bastante sobre nuvens nessas quatro horas de aula ele é uma pessoa super didática super acessível e gosta de falar de conversar de mostrar é um cara que sabe e é apaixonado pelo que ele faz então o professor luiz carlos Torelli, ele é técnico de astronomia da escola municipal de astrofísica e do planetário municipal de são paulo desde 85 além de ser técnico de laboratório da gestão da estação meteorológica do instituto astronômico e geofísico da universidade de são paulo e usp né desde é, por um período de 97 a 98 e aonde é com professor torelli oferece esse curso básico de identificação de nuvens lá na ema na escola municipal de astronomia bem no meio do parque ibirapuera na frente do planetário municipal então basta você acessar a página da prefeitura digitar EMA, Escola Municipal de Astrofísica, vai cair aqui na página do, da Secretaria do Verde do Meio Ambiente, uma página específica da, da EMA, aí você clica aqui, ó, Histórico, é, Programação, na Programação, tudo bem se dá uma consultada, para ver se já, já tem alguma divulgação, algum curso de identificação de nuvens do professor Torelli aberto. E se não tiver, você pode se inscrever aqui para receber as informações dos cursos da EMA, do, dos cursos oferecidos pela Secretaria do Verde, é, não só da EMA, a Programação do Planetário e a Programação da Uma Paz, né? tem uns cursos bem interessantes lá, da Uma Paz. Então, fica a dica para você aprender bastante sobre nuvens, ou iniciar o aprendizado sobre nuvens no curso de identificação de nuvens do professor Luiz Carlos Torelli Na EMA, Escola Municipal de Astrofísica, no Parque do Ibrapuera São Paulo Essa dica é 10, uma dica show, tá? Até o próximo vídeo E aí, tudo bem? Gostou do vídeo? Não esquece, todos os vídeos do canal